Vamos lá pessoal, questão 2 da prova da ESA de 1982 para a gente trabalhar a matemática básica na prática para você ganhar confiança e tentar resolver as provas mais é, atuais desse concurso, tá ok? Então a prova, eu vou deixar o link dela, tá na, na nossa comunidade lá no Discord, tá? O link vai estar tá na descrição aí do vídeo, fica aí que a gente vai resolver mais uma questão. Bom pessoal, vamos lá, eu vou aqui me esconder de novo, Tá? E a gente vai resolver a segunda questão. E ela diz o seguinte, ó, o lado de um quadrado circunscrito a um círculo. Então, ele diz aí né, que esse quadrado ele é circunscrito. Circunscrito está na parte externa. Então, ó, deixa eu é, copiar aqui a figura que eu desenhei, para a gente agilizar o nosso processo, né ficar mais fácil a visualização. Então, o quadrado está circunscrito. E o círculo aqui está inscrito a esse quadrado. Quando eu falo que ele está inscrito... Opa, agora sim. Quando ele fala que ele está inscrito, Acontece o que, pessoal? Que ele toca um ponto aqui, ó. O círculo toca em um ponto em cada lado do quadrado. É isso que acontece, tá? Então, ele diz que esse quadrado, ele tem aí, ó, a é, altura, né? O lado, igual a 12 centímetros. Então, daqui até aqui, ó, a gente tem 12 centímetros de medida. Show de bola. Então, como o círculo aqui toca. Em um ponto em cada lado, você deve concordar comigo que a altura dele, ou seja, o diâmetro desse, desse círculo aqui, né, seria igual a 12 também, pessoal. E a nossa, o raio dele vai ser igual a 6 centímetros, não é isso? Show de bola! E por que eu encontrei o raio? Porque se você é, lembrar aí a área de um círculo, nada mais é que π, né, lembrando que π é um número 3,14 vezes, né, 3,14 aproximadamente, vezes o raio elevado ao quadrado. Ou seja, a gente vai precisar da medida do raio. Ou seja, essa área vai ser igual a pi vezes o raio, que é 6, não 12, 12 é o diâmetro, 6 ao quadrado, né? Muita gente aí se confunde achando que ou coloca na fórmula 12. Perceba que tem uma alternativa aqui ó, igual a 144 para induzir o erro, né? Então aqui eu tenho 36, ó, 36 pi como unidade de medida é centímetro, então centímetros ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui é a área do círculo. Deixa eu ver aqui, revelar a resposta para a gente ver se está certo. A resposta correta aí seria a letra B, 33, ou melhor, 36 pi centímetros ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, isso aí foi a questão de hoje. Espero aí que vocês tenham entendido, não tenham errado. Ganhe confiança para a gente resolver as questões mais difíceis, que são as questões mais atuais da ESA. Valeu e até a próxima.